LEITURAS ESPÍRITAS APRESENTA CONSOLADOR Sétimo livro da série Se a Mediunidade Falasse Uma obra mediúnica do Grupo Marcos Prefácio Querido amigo, a chegada do Consolador ao mundo foi um dos acontecimentos mais significativos da história do Orbe Terreno, a semelhança da vinda do Cristo, em que, apenas séculos depois, os céticos passaram a ter olhos de ver para reconhecerem a importância inegável da presença do governador do mundo entre os homens necessitados. Agora, porém, os tempos são outros, não sendo mais necessários séculos para reconhecer o profundo consolo, orientação e amparo que o Cristo nos enviou, por meio de Allan Kardec dos Espíritos da Codificação, aos homens de boa vontade. Por meio do Espiritismo, o Cristo aponta as angústias da alma, trazendo a compreensão profunda de nós mesmos. Ante o sentimento de solidão, ensina a doação de nós mesmos. Ante as angústias das provas materiais, ensina a resignação ativa e operante. Amigos, a vida se apresenta, lógica e bela, a todos os que, tornando-se pequenos, são capazes de ver, sentir e tocar as realidades poderosas do Espírito e o manancial de amor que o Pai depositou em cada um de seus filhos, que, querendo ou não, são partícipes da criação, de um universo grandioso e infinito. Que o Consolador toque seus corações e os torne aptos a viver as grandes revelações do futuro. Paz, e de Albuquerque Capítulo 1 Evangelho e Consolador Felipe dorme com tranquilidade e, fora do corpo, resolve percorrer todos os aposentos de sua casa. — Quem sabe não encontro algum espírito necessitado que o possa ajudar? Pensa. E é assim que vê um vulto ao lado da cama de sua mãe, aproximando-se para ver quem é. — Que alegria! É o seu avô juvenal que o cumprimenta com um sorriso. — Vô, você não veio me ver também? Pergunta Felipe, feliz com aquele encontro. Soube de seus estudos no Colégio Allan Kardec. Estou muito feliz com isso. Mas, como soube também que sua mãe estava precisando de ajuda, deixei para falar com você depois. Mas o que ela tem? Não sabia de nada. Fala Felipe Meu neto, ela não tem nenhum problema grave, mas precisa de uma companhia que a ajude a suportar a solidão. Desde que seu pai partiu antes de você nascer, ela mantém muita mágoa dele e isso a faz se sentir solitária. Explica a Juvenal. — Mas uh, o que eu posso fazer para ajudá-la? — Continue sendo um filho atencioso e nunca deixe de fazer o evangelho no lar. Graças a ele, podemos afastar espíritos que tramavam influenciá-la para o suicídio. — Nossa, eu não sabia disso. Fala Felipe, impressionado com aquela informação. — É verdade, mas você já sabe de tudo? Pergunta o avô com bom humor, para então explicar com carinho. — Meu neto, nunca sabemos a extensão do que plantamos. O bem se propaga em todas as direções. Uma prece sincera por alguém pode mudar a vida de uma pessoa e... Às vezes, séculos depois, somos ajudados por quem ajudamos e nem nos lembramos disso. O Evangelho no Lar, realizado com devoção, do jeito que você faz, gera bênçãos para milhares de espíritos que um dia serão gratos pela ajuda dada. Nunca imaginei que isso fosse tão importante. Ora, é por isso que espíritos superiores não gostam de perder tempo. Eles aproveitam todo o tempo possível para plantar o bem. Pensam no futuro, deles e da humanidade. Cada ato de bondade sincera se multiplica, meu neto. Que interessante. Agora vá, Eurípedes é sempre pontual. Você conhece Eurípedes? Indaga Felipe. Quem não o conhece? Fala o avô com respeito e orienta. Estude com ele e aproveite o tempo. Ele é um exemplo elevadíssimo. Sua última encarnação foi acompanhada pelas esferas mais elevadas da Terra. Ele é o modelo da nova geração. O mestre de sacramento não fundou apenas um colégio material. Ele instituiu a referência real do verdadeiro médium e intelectual espírita. Sua visão social será do movimento espírita do futuro. E você está envolvido nisso. Conclui com descontração. Abraçam-se e Felipe parte, enquanto o avô desperta a mãe de Felipe com carinho para poder conversar com ela. O curso sobre Espiritismo será no primeiro andar, e isso, para Rivalina, Eclésio, Astrobrito e Romildo, é um grande desafio. Felipe os auxilia a subir. Em seguida, enfrenta o próprio desafio, indo ao quarto andar, onde assistirá o curso por meio de uma projeção. Cair Bar o destemido divulgador do Espiritismo do século XX e amigo de Eurípides e Bezerra, a Época do Cristo ministrará a primeira das três aulas. Trinta minutos antes do início, todos, inclusive o professor, estão sentados em silêncio. Depois do silêncio que eleva após a prece inicial, afirma Caibar. A distorção da mediunidade é um dos graves problemas da história humana. O distanciamento entre o mundo da matéria densa e o da matéria sutil afeta profundamente a ciência, a filosofia, a religião e o psiquismo do ser humano. Na atualidade, dentre as graves consequências do bloqueio da comunicação mediúnica, temos o vazio existencial, o que induz ao consumismo, à vulgaridade e ao suicídio. Contam-se aos milhões o número de espíritos, encarnados e desencarnados, que... Se tivessem tido contato com a espiritualidade superior, teriam evitado as tragédias infelizes que hoje os obrigam a uma vida inferior e repleta de angústias. Semanalmente, os espíritas do mundo socorrem milhares desses irmãos desventurados. Contudo, os espíritas encarnados ainda não são capazes de entender que essa atividade de socorro deveria torná-los mais abnegados, honrados, cristãos. O professor faz silêncio, olha para todos nos olhos e afirma. Por isso, este curso é direcionado a vocês, os espíritas fracassados, que tiveram a coragem de assumir novas responsabilidades e sabem que têm, neste momento, sua última chance na Terra. Aguarda algum comentário e, ante o silêncio de todos, continua. A dificuldade de aceitação da verdade pelos corações orgulhosos é de todos os tempos. O próprio Cristo teve de lidar, quando encarnado, com espíritos que carregavam esse tipo de revolta íntima. Porém, sempre existiram aqueles que entenderam e viveram a mensagem da libertação espiritual. João Batista, ao ouvir falar de Jesus, envia-lhe dois discípulos para indagarem-lhe se... Ele é o que havia de vir. Quer dizer, o Cristo, o enviado de Deus. Responde o mestre aos discípulos de João Batista. Ide, anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem e os coxos andam. Os leprosos são limpos e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados, e é anunciado o Evangelho aos pobres. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Conforme registrou o apóstolo Mateus, capítulo 11, versículos 4 a 6. Estamos em um momento semelhante na atualidade. Os fenômenos mediúnicos se multiplicam como anúncio da instituição do reino de Deus no mundo. Cada um deverá decidir se agirá como João Batista, aceitando sua tarefa e apagando-se para que o mestre cresça, ou como Pilatos, que, por não querer perder o posto de poder, mesmo sem odiar Jesus, foi responsável por sua crucificação. Desta vez, os novos crucificadores de nosso Mestre não mais permanecerão no mundo, mas amargarão o choro e o ranger de dentes em mundos compatíveis com a dureza de seus corações. Caibar prossegue. Para auxiliar aqueles que facilmente têm a tendência a se escandalizar com o Cristo e com o Consolador, faltaremos nosso estudo estritamente nas obras de Allan Kardec publicadas no mundo da matéria densa. Desejamos que isso auxilie os duros de coração, que eles reconheçam a própria pequenez ante o Cristo e aceitem, como João Batista, apagarem-se para que a obra do bem possa florescer. Conclui o professor. A sinceridade e ousadia de nosso professor é sempre um belíssimo espetáculo para os que amam a verdade. Abre-se imensa tela e assistimos algumas cenas reais da vida de Allan Kardec. Vê-se o processo de recepção de O Livro dos Espíritos em reuniões em diferentes residências por meio da escrita indireta com a cesta de bico. Um lápis amarrado em uma cesta escreve as respostas dos Espíritos sem que elas toquem nele. Em seguida, é apresentado um dia muito especial para a humanidade, 18 de abril de 1857, em um sábado de primavera, em Paris. Pela manhã, chega à livraria Dentu, transportada em uma carroça, a primeira edição de O Livro dos Espíritos. Para muitos, era apenas mais uma obra, da mesma forma que muitos não se deram conta de quem era o Menino Jesus. À noite, uma pequena recepção é organizada pelo casal rivail. O apartamento é pequeno, de cerca de 40 metros quadrados, em que caberia 20 pessoas. Mas havia mais. As imagens prosseguem. Assiste-se à colaboração de médiuns de diversas idades. Irmãs tem 16 anos, vivencia os fenômenos mediúnicos desde os 12, é uma das médiuns por meio das quais o Espírito-Verdade, Jesus, guia espiritual de Allan Kardec, se comunicará com ele. Essa jovem irradia uma luz serena e tranquila que caracteriza os espíritos que muitos já sofreram e, por isso, Conquistaram um inabalável paz interior. Pudesse Felipe ver o quadro espiritual dessa reunião, em que o próprio Cristo participou, ficaria em êxtase. Mas, em tudo, o mérito do esforço próprio. As imagens cessam. O professor pergunta: O que mais chamou a atenção de vocês? A idade de Hermanse. É difícil aceitar que uma menina tão jovem possa ser médium com tamanha responsabilidade, diz Rivalina. Mas isso não deveria ser motivo de surpresa para os espíritas. Nos registros históricos, Joana d'Arc começou suas experiências mediúnicas de forma mais direta aos 12 anos. Francisco de Assis e Antônio de Pado ainda na adolescência. No Brasil, como modelo de exercício ético da mediunidade o que significa desinteresse material e moral com ausência de vantagens para o ego, como a autopromoção e a exibição, temos Ivone Pereira, que iniciou a vidência e audiência antes dos seis anos e a psicografia aos doze anos. Também temos Francisco Xavier, que mostrou ter vidência e audiência aos quatro anos e realizou uma psicografia na sala de aula, na frente dos amigos e da professora, aos doze anos. Aqui, em nossa Assembleia, temos exemplos de espíritos que deveriam ter utilizado a mediunidade desde a adolescência para se espiritualizar, mas não iniciaram por não terem tido o apoio dos adultos. E, infelizmente, quando se tornaram mais velhos, foram verdadeiros negadores da mediunidade. Não negavam a mediunidade na teoria, negavam-na na prática. É o caso de Romildo, que vivenciara fenômenos mediúnicos patentes desde os 18 anos e de Eclésio desde os 12. Mediunidade não é sinal de evolução. É sinal de necessidade de espiritualização. Negar acesso a cursos sérios àqueles que desejam se espiritualizarem, independente da idade, é agir como os fariseus que em nome da ordem, fecham as portas do reino de Deus aos sedentos de paz. Um dos graves problemas do movimento espírito dos encarnados é a impossibilidade da educação de médiums jovens. Muitos espíritos têm fracassado por falta de um apoio ético e competente que os direcione para o Cristo. Acha-se normal que jovens sejam levianos em suas relações afetivas? Acha-se normal o consumismo, a busca do sucesso a qualquer custo, o desperdício de horas e horas em conversas tolas e fúteis? Contudo, os mesmos que apoiam ou aceitam a levandade escandalizam-se com a possibilidade da participação dos jovens nas práticas de diálogo com o nosso plano. Não defendemos a participação de jovens irresponsáveis nos trabalhos de intercâmbio, bem como não defendemos a participação de adultos desequilibrados. Avalie-se a maturidade e a moralidade, assim como fez Kardec, e não apenas o exterior, como faziam os fariseus à época do Cristo. E você, Eclésio, o que lhe chamou mais a atenção? Indaga Caibar. — Na verdade, foi o fenômeno da escrita com a cesta. Com isso, ficou provado, de forma incontestável, que as médiuns não moviam a cesta. Elas nem tocavam no lápis. Responde Eclésio. — Se esse fenômeno é tão interessante, ser é mais uma prova da comunicabilidade, por que foi esquecido pelo movimento espírita encarnado? Indaga o professor. — Porque é um fenômeno do passado. Fala Astrobrito, arriscando uma resposta. E quem decretou isso? Fenômeno mediúnico agora tem data de validade? Pergunta o professor, com ênfase e com bom humor. Com isso, Astrobrito se dá conta do infantil preconceito que ainda traz de sua última encarnação. É possível, sim, realizar esse fenômeno. Como todo fenômeno mediúnico, para ser assistido pelos bons espíritos, ele requer um grupo moralizado e um objetivo sério. Apenas isso. Sem moralidade, vocês vivenciarão, em todos os lugares, os fenômenos mediúnicos inferiores, como o vampirismo sexual e o vampirismo dos tóxicos. Amparados por uma conduta honesta, vocês poderão vivenciar as mais variadas experiências mediúnicas de forma saudável. Inclusive a escrita indireta. Caerbar olha para Romildo, que pergunta. A realização de várias experiências mediúnicas não atrairia aos centros espíritas uma multidão de curiosos e ociosos? O Cristo realizou centenas de experiências mediúnicas durante seus anos de missão pública. Quem chamaria o mestre de Leviano? Ele ensinou que, de acordo com o momento e o público, pode-se ter ou não uma manifestação do poder do Espírito sobre a matéria. O argumento da segurança para ocultar a mediunidade é de origem farisaica. Deve-se ter elevada moral, amparo espiritual e compreensão teórica. Assim, vocês poderão vivenciar todas as experiências possíveis que ajudem na espiritualização do ser. Não se deve, como ensinou o Cristo, na parábola dos talentos, enterrar os tesouros por medo de perdê-los. A ampliação da sensibilidade mediúnica não poderá facilitar o contato dos espíritos inferiores com os jovens? Pergunta a Eclésio. Sim e não. O contato com os espíritos inferiores é o peso que todos os encarnados têm de suportar. A sociedade de espíritos que envolvem a Terra é predominantemente inferior. Claro, na medida em que o indivíduo se torna mais sensível, irá se dar conta dessa realidade de forma mais patente. E isso é muito bom. Ter consciência das influências que se recebe, saber evitá-las e, ainda por cima, auxiliar os que mais sofrem é o caminho do verdadeiro cristão. Porém, quanto àqueles que ainda querem viver intensamente sua animalidade, é melhor aguardá-los nas reuniões mediúnicas de socorro, depois das décadas de expiação nas regiões inferiores. Esses poderão ser auxiliados por aqueles que optaram por se espiritualizar. Por isso, é extremamente valioso o trabalho de Allan Kardec, que resgata do cristianismo a compreensão de que existe uma escala espiritual. A compreensão da escala espírita de que as individualidades possuem diferentes níveis evolutivos não é uma descoberta de Kardec? Essa compreensão existia na época do Cristo? Pergunta Astro Brito. Kardec, de forma genial, entendeu e explicou em detalhes a diferença entre os diferentes níveis de evolução dos espíritos. Porém, alguns indivíduos no passado tinham essa compreensão ou, pelo menos, uma intuição dessa verdade. Ensina o apóstolo João, que se iniciou na prática mediúnica ainda adolescente, e devemos avaliar a condição evolutiva do espírito comunicante. Vejam o que ele ensina. Caríssimos, não acrediteis em todos os espíritos, mas provai-se os espíritos são de Deus, porque são muitos os falsos profetas que se levantaram no mundo. 1 João, capítulo 4, versículo 1 Na época, a classificação dos espíritos era menos aprofundada do que a que fez Kardec. Para os espíritos da terceira ordem, utilizava-se do termo imundo ou impuro. Para os da segunda ordem, chamava-se Santo Espírito ou Espírito Santo. Já os da primeira ordem eram chamados de anjos ou de querubins. Diríamos que essa carta que João escreveu aos Coríntios é precursora da importantíssima escala espírita. A missão de Allan Kardec, portanto, é o resgate da compreensão do verdadeiro cristianismo, o Codificador foi ao mundo liderar a parte material do trabalho de implantação do reino prometido por Jesus. Ele é o responsável pela chegada do Consolador prometido por Jesus. O Espiritismo é o cumprimento da promessa do Cristo registrada no Evangelho de João, no capítulo 14, versículos 16 e 26. E eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o quanto vos tenho dito. Romildo indaga. Qual a relação entre o Consolador e o Espírito Santo? Utilizo-me de um evangelho publicado no mundo. Por isso, é necessário fazer alguns esclarecimentos. Com o tempo, a classificação dos espíritos comunicantes foi sendo alterada. Por ignorância de uns, por interesses de outros. O termo santo espírito ou espírito santo, que é uma classe de espíritos, quer dizer que são os espíritos sãos, saudáveis, são os bons espíritos. Com o tempo, o Espírito Santo passou a ser entendido como uma individualidade. Uma individualidade que é parte de uma trindade, que é também uma individualidade. São as incríveis complicações teológicas. Não é bem mais simples entender a verdade, isto é, que o Espírito Santo significa um espírito elevado? Questiona Caibar. Por que Jesus afirma que o Consolador ficará eternamente conosco? Pergunta a Rivalina. Porque, uma vez compreendida a função sublime da mediunidade e da vivência cristã, nunca mais o ser humano se permitirá ser dominado pela arrogância ou pelo egoísmo. Ele investirá todas as suas forças em sua espiritualização e no auxílio da espiritualização de seus irmãos. É o passo fundamental na caminhada de conquista do infinito, da paz verdadeira, do amor incondicional. Agindo assim, terá sempre a sintonia com os espíritos elevados e crescerá espiritualmente. O espiritismo, o cristianismo verdadeiro, estará em seu coração para sempre e, por isso, estará sempre em contato com o Cristo e com seus representantes. Eu não tinha noção da grandeza da missão de Allan Kartec. comenta Romildo. Nem você, nem a maioria dos espíritas do mundo. Ele foi escolhido por Deus para estar à frente desse processo, não apenas por sua elevada capacidade intelectual, mas, principalmente, por sua elevadíssima moralidade, por sua capacidade de amar os sofredores. Poucos espíritas sabem, mas Kardec dedicava-se intensamente ao amparo dos mais infelizes. Muitas vezes utilizou de seu prestígio e de sua amizade em favor de pais de família encarcerados injustamente. Ele estava presente nos mais desagradáveis ambientes sociais para consolar e ajudar os sofredores, além de amparar muitos pobres em sua residência. Nunca ninguém que lhe bateu a porta saiu sem receber o consolo e amparo que o mestre podia doar, o que incluía a doação poderosa de boas energias. Revela o professor. — Eu não sabia disso. Eu sempre pensei no codificador apenas como um estudioso. Comenta Astrobrito. Os pés de Kardec cruzavam os bairros mais sombrios de Paris para levar socorro a pobres desconhecidos. As mãos que organizaram a codificação centenas de vezes foram estendidas aos mais sofredores, sem temor e sem preconceito. Explica o professor, visivelmente emocionado, que conclui desta forma. É pena que os espíritas deem tanta atenção a médiuns e palestrantes exibicionistas. Sabem tantas histórias de falsos profetas, mas não conhecem, de fato, a vida do codificador. Kardec é o modelo do verdadeiro cristão. Ele escondeu, ocultou sua grandeza e suas ações de verdadeira caridade. Apenas um interesse real e honesto poderia facultar a descoberta da real grandeza desse espírito. É preciso moralizar-se para melhor conhecê-lo e entendê-lo. Mas, para muitos, é mais fácil ouvir histórias pagas. Astrobrito, Rivalina, Eclésio e Romildo ouvem-no assustados. Nesse momento, ele orienta todos a relaxarem. Uma doce melodia pode ser ouvida. É um hino que era cantado pelos mártires cristãos na arena romana. Cairbar envolve a todos com suas energias e os conduz a uma região desconhecida pelos alunos. Patrício auxilia. Do grupo... Apenas Patrícia e Caibar conhecem aquele local. Seria muito difícil descrever a beleza de um ambiente em que as formas, os materiais, as cores e os sons são infinitamente variados e, mesmo assim, transmitem profunda harmonia. Estacionam em uma espécie de parque que exibe belíssimas obras de arte. Seguindo a orientação do professor, os alunos aguardam sob uma belíssima árvore amparados por Patrícia. Ante o deslumbramento da paisagem, mal notam que o professor caminha em sua direção, conversando animadamente com alguém. Ao aproximarem-se, todos se emocionam ao identificar quem está ao lado de Cairbar. É Allan Kardec. Ele cumprimenta cordialmente cada um, com um sorriso nos lábios, e diz — Sejam bem-vindos, irmãos espíritas, sentemos na grama. E, ao ver o espanto de todos quando ele se sentou, Kardec comenta — Na terra, adorava passear pela natureza, ouvir os riachos, colher os frutos, mesmo das árvores altas. E, sorrindo, acrescenta mas o fruto que realmente quero colher depende também de vocês. caibá com enorme expressão de felicidade, orienta. O Codificador, generosamente, está aqui para conversar sobre as dificuldades de vocês em vivenciar o Espiritismo no mundo. Aproveitemos essa preciosa oportunidade. Nosso diálogo deverá ser sincero e fraterno. Quem começa? E Valina, candidata-se, perguntando. — Senhor, como posso superar a rejeição que tenho em relação à mediunidade? O codificador olha para ela com carinho e diz. Uma das experiências mais comovedoras que vivi na Terra foi a de possibilitar o encontro de uma mãe com um filho desencarnado. O que nos dá a verdadeira força moral não são as grandes realizações externas nem as recompensas no sentido material. São as experiências que tocam o coração. Ao sentir toda a emoção daquele reencontro, comprometi-me intimamente a nunca desistir de ensinar a todos como santificar a faculdade mediúnica. Não se pode negar a possibilidade de consolo a quem sofre perda tão dolorosa quando o próprio Criador nos oferece os meios de consolação. Ivalina, emocionada, agradece, dizendo — Senhor, eu agora sinto o valor da mediunidade. Falarei com Eurípides e, se ele permitir, quero ter como missão receber esse tipo de mensagem no mundo. Kardec sorri, satisfeito. Senhor, meu apego ao intelectualismo me fez fracassar tantas vezes. Ajude-me. Diz Astrobrito, suplicante. Amigo, responde o codificador, o saber é sempre importante quando alivia a dor e evita maiores sofrimentos, principalmente dos mais necessitados. Os melhores médicos que conheci dedicavam-se gratuitamente aos pobres. Assim é em todos os ramos do saber. As pessoas que devemos buscar para nosso convívio são as que mais sofrem. Não basta apenas teorizar ou participar de um trabalho social dedicando-se por duas ou três horas semanais. A decisão de ajudar os deserdados da sociedade é uma postura a ser vivida a cada minuto. Busca servir na escolha e no exercício de tua profissão e também antes e depois do trabalho remunerado. Assim te libertarás do monstro do orgulho que tantas vezes devora nossa paz. Astrobrito pela primeira vez entendeu que caridade não é esmola nem a prática de um hobby semanal em que se é bonzinho por algumas horas. Kardec olha astrobrito nos olhos e conclui. Tenho certeza de que, se não tivesse compreendido isso, o espírito da verdade não teria me orientado ao longo de toda a existência. É a vez de Romildo. Ele se sente envergonhado ante a simplicidade de Kardec. Mesmo assim... Incentivado pelo olhar de Cairbar, pergunta: Como consegui ser humilde, senhor? A humildade é a conquista difícil e de muitos e muitos séculos de trabalho. O mais importante passo é a autenticidade. Não autenticidade agressiva, doente, destruidora, mas uma autenticidade tranquila, que gera sofrimento para quem reconhece os seus defeitos e que não agride ninguém. É doloroso reconhecermos nossas limitações. É uma dor íntima ser autêntico e, às vezes, perde-se em status social. Mas se ganha sempre em paz e evolução espiritual. Quando os espíritas não quiserem mais aparentar ser mais do que realmente são, as intrigas acabarão. Muitos brigam para se impor, para serem tratados como autoridades. Se aceitassem sua realidade espiritual brigariam consigo mesmos e não com os outros. O fingimento gera muitos conflitos íntimos e muita desarmonia nas sociedades espíritas. Sugiro que você examine diariamente seus defeitos e os aceite emocionalmente. Assim, superará a necessidade de impor uma falsa aparência aos outros. Quando tiver um impulso de dominação, Lembre-se do defeito com o qual você está lidando no momento. Assim, você rapidamente se acalmará. Diz Kardec, sorrindo: Senhor, como superar os meus impulsos pelas sensações materiais? Indaga a Eclésio. A predominância da matéria em relação ao espírito é algo natural e aceitável nas primeiras fases evolutivas. No atual momento evolutivo, não é razoável que isso aconteça. Por isso, devem-se utilizar os poderosos recursos de sublimação disponíveis na doutrina espírita. Infelizmente, o magnetismo ainda é pouco conhecido no movimento espírita encarnado, mas é um excelente meio para se direcionar as energias vitais para fins elevados. Utilize as faculdades medianímicas curadoras sem interesses materiais ou da vaidade. Nada cobre nada aceite. Afaste-se discretamente do glamour e dos holofotes. É muito mais eficaz trabalhar em condições desconfortáveis com o amparo dos bons espíritos do que com amplos recursos e sem amparo superior. Um ambiente de trabalho sério lhe dará condições de educar o pensamento e espiritualizar-se. Caibar, delicadamente olha para os alunos que entendem que o tempo do encontro acabou. Todos agradecem. Kardec despede-se e diz. Agora que nos conhecemos, vocês podem me chamar de amigo. O Cristo conta com cada um de nós na última batalha para a implantação da justiça e do amor no mundo. É um trabalho longuíssimo que está em fase de conclusão. É hora de nos sacrificarmos para extinguirmos a miséria moral e material no mundo. Convoquem a todos de boa fé, pois este século marca o início da colheita da obra espírita cristã. A caridade deverá ser a meta de vivência diária de todos. Com a saída de Kardec, todos partem emocionados. Ao chegar à sala, Caibar pede que cada um escreva suas impressões sobre a personalidade de Kardec e afirma que, no futuro, esse tema será aprofundado. Após a elaboração dos textos, todos vão visitar uma grande penitenciária na Terra. É importante vivenciar um pouco do que Kardec viveu em seu tempo, explica o professor. Felipe, que tinha em mente a falsa ideia de que o codificador era um homem sério, quer dizer, mal-humorado e arrogante, acorda em choque. Um codificador simples, bem-humorado e profundamente caridoso. Eu conheci Allan Kardec. Pensa, agradecendo a Deus pelo encontro que a acompanhou. Agora, depois de haver participado do estudo do caso de Atilde e acompanhado a conversa de Allan Kardec com o grupo de recuperação, Filipe conseguiu entender o significado da verdadeira seriedade. Às vezes, demoramos para entender o óbvio. Um espírito que teve uma das mais difíceis missões da Terra e que foi orientado pelo Cristo, não poderia ser um simples intelectual mal-humorado. Não é verdade? É importante entender a grandeza de Kardec.